Fala galerinha dos Cine Mostardas e Mostardetes e ô louco já carregando tá o que meu deus do céu do que ele vai falar hoje, como vocês, <risos> eu, não Adrian Lemos, e por que desse café, Sr. Everton, por trabalho, <risos> pra fazer. Bom, o cafezinho é que não entendo bulhufo do que vocês vão falar hoje. Né? <risos> Hoje o nosso programa é mais para nerds e nerdetes. É. Ah, não necessariamente, cara. Acho é que todo mundo... Todo mundo que cresceu aí nos anos 90, 2000, aí... Bambu no ar, TV Globo. Vai se lembrar muito... Ah, então bambou eu fulei essa ar, fase, cara. então. Você pulou, <risos> velho. Você era eu, saí né? de 80, eu saí de 89 <risos> e puf, aí eu passei em 2000. Cara, na sua época, é. no máximo, você assistiu um change, mano. Né? <risos> é, por aí. Esse vídeo é recomendado <risos> pra quem nasceu depois de 90. <risos> Sim. Nada, <risos> Até ela cresceu de 88, é. 88 <risos> porra. Caralho. Não façam as contas. Não, não vale a pena. Nada mais ela mesmo que... Putz, mano, você é rei, hein? Caralho. caralho. Que Dragon Ball Z, galera. Ou Dragon? Oh, DragonBruzeto. DragonBruzeto. Nós vimos o trailer aqui na versão japonesa. Cara, só risada. Cara, cara é muito escroto, Nossa, A A gente, hum... como, como é que é o Freeza em japonês? É. Freeza! Freeza! <risos> <risos> A gente sempre agradece e fala muito bem dos dubladores, mas dessa vez muito obrigado, dubladores brasileiros. Vocês merecem. É. A versão dublada tal, tá, cara, muito Não, cara, anime. A não ser aquela galera mais freak, assim, que é aquela galera meio maluca, esses gostam de assistir anime no No é. <risos> pro <filme, risos> original. Não ele, ele não assiste anime, ele assiste o quê? Eu assisto... Eu, ele assiste mangá. o mangá. mangá. Ele é, ele é um, <risos> um grande <risos> é, assistidor de é mangá, não não mangá. Não assistia, né? <risos> não. no ACC, né? Não, tá no no, no, não tá no roteiro. Não tá no oh, roteiro. O pessoal não tá no roteiro aí, ó. Ele assiste mangá. <risos> Bom, enfim, nós vamos falar de Dragon Ball Z, o renascimento de Frieza. Frieza! Uhum. Depois de ter morrido três vezes, <risos> ou melhor, duas, né? O cara é pior que Chuck Norris, né, é. mano? Ninguém consegue matar. O Mas, velho depois dele só o Goku, cara, que já morreu e renasceu ah, um monte de vezes. não véi. morre, o Goku é eterno. Dá licença, dá para Não, Eu concordo com isso, é. até porque é. eu sou... É o cu de quem? Ah não, tiozão, não. tiozão, fica aí tiozão Até porque cara, eu sou um grande fã de Dragon Ball Eu assisti todas as sagas, desde o Dragon Ball, Dragon Ball Z E o Dragon Ball GT também, que eu acompanhei Apesar de amar o pai da galera, eu não gostava muito de Dragon Ball GT cara. Eu gostei não, eu, eu também, a, a minha galera ali começou a tocar Só que a introdução de Dragon Ball seja bom Nice to meet you. Good Itagoma? Isso. São os dois capachos do Freeza é, ali. É, são dois soldados remanescentes aí do exército do Freeza. Que vem para a nossa humilde terrinha. Por quê? Que sempre está querendo ser destruída por alguém. Eu nunca vi isso. É até o um macaco louco, filho da mãe da dominante superpoderada. É verdade. <risos> tá sempre querendo destruir essa bagaça. Aliás, eu não sei por que o vilão, ele tem... Ele quer sempre destruir o planeta Terra. É. Vou dominar a Terra. Vou né? dominar. Não, sério. Ainda, do... <risos> ainda porque dominar faz mais sentido do que o cara querer destruir. Claro, cara. mano. Você vive que também não destrua, somos legais. Ou seja, se o, se o vilão destruir a Terra, ele morre também. Ou seja, o objetivo dele nunca vai ser concluído. Não, o Freeza, porque o Freeza ele voaria e é, ele ia sair antes do, do planeta. Isso é ele... fato. <Sofá. risos> São dois capazes do Freeza, e já que como o Freeza está Dyle, eles morreram. É, ele está morreu fria, ele duas já, vezes já era, pela ele... segunda vez pelo Trunks né? Lá no, na Espadaria, né? O Franks vem humilhar todo mundo. Quem que é o Franks? É? É aquele que tem o um óculos amarelinho, assim, no cantinho do olho? Não, que cara. Que o Franks, um... ele tem um cabelo roxo, comprido. Ele é filho do Vegeta. Para você ah, ver como é que eu sei pra <risos> cá. Filho do Vegeta com a Buma, né? Filho do Vegeta com a Buma. Então, ele mata, sim, cara... Enquanto o Goku leva quase 200 episódios para matar o Freeza, ele vem dá uma espadada, um poderzinho e Eu acabou. vou falar bosta, mas esse é o Freeza do... o... o Tranks do Futuro? Que é matou o Tranks do, do Futuro, do futuro Tranks do porque futuro. ele volta pra Ele mata o é, Freeza. Depois de matar os androids. Super de 18. Ah, eu já não lembro, cara. Aí você tá que é, tá pedindo é. demais pra minha ou, memória. Ou, ah não, acho que ele mata é. o Freeza de. Bom, enfim. enfim. <risos> Eles vêm Pô, pra terra. Eles vêm pra terra porque o Freeza tá morto, pra... atrás das famosas esferas do dragão. E aí ele desperta o Shei Long lá, o Super Dragãozão o Monstrão. E querem fazer o pedido deles lá pra ressuscitar o camaradinha deles. O Freeza. E dá certo. Pô, legal, fodeu. Então. <risos> Não vou falar a palavra. E aí, <risos> e aí, coloca o pi. Já foi é. depado, já. foi o pi aqui. E aí, eles conseguem, aí aonde começa toda a... trama, um de novo, né? Porque, querendo ou não, o Goku, ele quer sempre lutar com alguém mais forte do que ele. Cara. Eu não te perdoarei, eu vou te dar. Tudo bem que ele virou um Super Saiyajins Deus no filme anterior. Será que ele vai ter o poder de Deus? Cara, não sei, porque, é. o porque, Deus, porque Deus no, trailer, no trailer a gente vê o, o Goku destruído, né, cara? Sim, Sim. é, com o Freeza hum, pisando é. em cima dele. Não, não, não é chega a pisar. É que, assim, cara, não dá pra confiar em trailer. Hum. Porque, na verdade, aquele corte lá pode não ser aquela sequência é, exata, entrar, entendeu? Se é então, entrar, então tipo, não, não dá pra acreditar muito nisso. Assistiremos, mas... O Bills aparece. O Bills ele aparece. Do tanto que ele tá na thumbnail. Tá, na thumbnail. Na thumbnail e na. No, Aqui ó. Né? É o gatinho. É o gato é, gatinho, gatinho. é o deus gato. O engraçado é que no filme anterior o Goku ele não consegue matar o Bills né, cara. Não, é, tipo ele fala assim: sou super mega zica, só usei 70% do meu poder, mas valeu, você é legal. Não vou destruir a terra. Vou dormir por mais 3 anos. E aí esse pá depois de 3 anos ele, ele acorda. Fala, ele acorda junto. Mas que o anos. Bills. Pra quem não assistiu o anterior, uhum. o, o filme anterior de Dragon Ball, ele não é o cara mais forte do universo. Ah, Dentre não. os 12 universos que existem, o mais forte que tava ali entre eles seria o carinha que só vivia comendo lá, que era o, o assistente dele, mas que ah. na verdade era o mestre dele. Entendi. Boa, é super geek, é sempre massa, cara. <risos> Mas então, o. Nós temos aí os dubladores, né? Que são originais. O Bezerra, cara, que é o dublador do Goku, que cara, é bem. Todo mundo conhece o Wendell Bezerra. Se não conhece ele como o Goku, vai conhecer ele como o cara do A Prova de Tudo. Ou a prova de O Bob Esponja. Bob Esponja. Oh, vai lá que você consegue. Ah, caras, é muito personagem Mano, tem uma que cara. ele faz que tá. Ele faz o cara do Cake Boss. Ele dubla o cara ah, do é o... Boss. Eu sei o, o nome dele. É, eu eu, eu Não, gosto cara. muito dele. <risos> Jackie Chan, desenho. Também. Então, tipo assim. Ele, carinho. Ele é demais, cara. Tem também o Alfredo Rolo, que é o dublador do, do Vegeta. Vegeta. Isso. Muito Excelente. Legal. Acho que é uma das vozes mais excelentes pro personagem. Cara. Vale muito a o, pena. Os dubladores até o carinha que faz aquele. É, será que Goku vai me quê? É, o, esqueci, o locutor, cara. Eu, eu não lembro o nome bom. dele, mas. Ótimo também. É ó, excelente na saga. Ele, ele é muito bom, cara. E quem faz o Freeza, cara? Que é o lendário Carlos Campa, Campanile isso, isso aí, é, menina. Né? <risos> excelente, isso Pessoal, é. Ah, good good boy, boy, boy. Tem, boy, tem boy. diretor? Tem. Deve ter, cara. Eu sei que quem um, o, o roteiro é original do Akira Toriyama. Que é o criador do Dragon Ball ah, eu não. Da, da saga Dragon Ball, Sim. Dragon Ball Z Então é um roteiro original dele Ou seja, hum, né? se é dele, cara... Provavelmente, Provavelmente A galera seja. sabe Provavelmente. o que esperar, né? Dia 18 de junho! 18, dia 18 de, dia 8 junho, 8 de junho! hein? Na próxima quinta-feira Assim. Bom, como eu não acompanhei, então... Legal, né? E o café tava bom? Dá delícia! <risos> Delicious! Faz então aí ó, a, a hum. dublagem aí, pra quem fala, Cine Video, Aí Ah! Versão brasileira! IC São Paulo! Não, aqui no caso é versão brasileira controlada. controlar. É ah, controlar. Acho, que... acho que o que agora a gente tem que falar, cara, é que na semana passada, na sexta-feira da semana passada, eu participei com a galera do Nerdopoli falando do, do filme chamado Tango e Cash que é um filme do Sylvester Stallone, uhum. né, com como que é o nome do outro ator, cara, olha, é tão, cara, o filme ele é muito bom, cara, ele é engraçado, sabe, e foi, foi muito legal gravar com os caras, eles são muito gente boa, uhum. e, pô, valeu muito a pena, valeu galerinha do Nerdópolis. Como sempre, é muito divertido gravar, gravar, é, podcast com a galera aí, É, né? cara, é se diverte muito, muito, muito a última foi o do cara. meninão, muito <risos> E também não podemos deixar de deixar as condolências não, aí, né? Ver. Deixar triste As condolências <risos> é, é faleceu aí falecimento no o do, do Christopher do Lee, Christopher no, Lee. Para quem não cara, sabe, ele fez o Saruman. Ele fez o Saruman. Ele é o cara do Saruman do, do Senhor, dos Senhor dos Anéis. Ele É excelente, cara. Além disso, também ele tinha feito Star Trek, hum, nos filmes é, mais antigos. Exatamente. É, eu vi hoje também que a gente tinha feito Drácula. Drácula, Drácula, Drácula é. Né, é isso mesmo. Então é uma, é uma perda. Muito, muito grande para nós que gostamos de cinema, né? Exato. Oh. Beleza? Não pode deixar aí de. Ou oh, se inscreva no canal, youtube.com.br Cine Mostarda. Isso aí. Lá temos também no Facebook, facebook.com.br Cine Mostarda, Twitter, litre, ou arroba Cine Mostarda, já vai direto. Que é Twitter.com.br Cine Mostarda. Certo, galera? É isso aí. Tem também. que mais? Acho que só, né? O nosso e-mail? Nós mas... esquecemos. Ah, e-mail, não menino? E-mail é.. Agora <risos> vai, bora vai, Yeah. Cine, Mostar, cine Mostarda. Cinemostarda.com barra <risos> arroba gmail.com <risos> <risos> arroba gmail.com. 10 anos de casa Mas eu é tristeza. Essa tudo do campeonato sem é sem Se Seu amigo for balhar, vai fazer o quê? Vai enfiar no cu. Fazer. Vai enfiar no cu? Opi, <risos> opi. Referências de tropa de elite. É isso aí, galerinha. Cine Mostarda com mais uma dica pra você aí, beleza? É nóis, hein? Um abraço. O Imperador retorna. Ele tem apenas um objetivo: se vingar de Goku. Então, por onde começamos? Uh! <risos> <risos> <risos> <risos> Permita que eu apresente minha última evolução. Podemos continuar com a minha vingança, Frisa? Senhor Vegeta, vou nomear você como comandante supremo do Exército de Frisa. Que tipo de crueldade vamos ver ao fim desta grande batalha? Você causou isso com seu excesso de clemência. Agora é seu fim. <risos> Dragon Ball Z, o renascimento de Frieza.